Olá, meu nome é Guilherme Barbosa e hoje vocês vão conhecer a IRIS vamos saber o que é esse projeto. Consiste em uma aplicação web do onde o seu objetivo é manter uma relação interpessoal proativa entre a inteligência artificial e o usuário. Em si, para nós conseguimos contextualizar, a eles é um agente artificial que, ao mesmo tempo em que ela aprende com o usuário, ela também ensina o usuário, sempre seguindo algumas fontes e informações adquiridas. A Iris ela trabalha com uma tecnologia que tem como nome de ICA, que seria a sua sigla. A ICA significa Inteligência Comportamental Artificial, que, com a combinação desses dois fatores, ela encontra uma inteligência onde o seu objetivo é ensinar e aprender. A Iris está sendo construída para ser o braço direito do estudante tendo sua funcionalidade conceituada em ajudar, a aprender e conhecer. A sua interface foi desenvolvida pensando em algo simplificado, utilizando frases de ativação, o usuário consegue fazer uma interação. Exemplo, se eu disser para eles mostrar o meu ciclo de estudo, dito isso, a inteligência ela vai fazer uma busca pela função desejada, e logo o que foi pedido será transmitido na tela do usuário. Existem diversos comandos com funções e ferramentas dentro do ecossistema da Iris, onde os mesmos estão listados dentro da interface da aplicação. Se o usuário quiser saber se existem atividades pendentes, com uma simples frase de ativação ele descobre, exemplo, Olá Iris, teria alguma atividade hoje? Em segundo, as informações que foram configuradas irão ser passadas para o usuário. Existe um percentual em que 40% dos estudantes do grau fundamental e médio têm dificuldade no seu aprendizado. Isso se dá por conta da pandemia, onde fez os estudantes terem um contato muito próximo com algumas tecnologias. Porém, fica a pergunta, se a tecnologia auxilia, por que, que o percentual de dificuldade ainda é alto? Você não acha que é mais fácil adaptar a tecnologia ao usuário do que fazer o usuário se adaptar à tecnologia? Concorda com isso? Algumas ferramentas que foram desenvolvidas para ajudar os alunos não conseguem satisfazê-los, sempre colocando alguma limitação ao usuário. Imagine que exista uma aplicação onde o usuário ensina para uma máquina o que fazer e quando fazer. E assim, um mecanismo que ensina para o usuário como fazer? Pense como um segundo professor na palma de sua mão, onde o estudante não vai se preocupar se por acaso houver uma ausência do professor. Dentro do conceito de construção do produto, acreditamos que seja necessário ter um pequeno aporte de uma quantia significativa para que o projeto entre em um estado de criação regular. Alguns recursos são extremamente importantes, tais como serviços de hospedagem, servidores programadores, dentre outros. Então, nós acreditamos que dentro desse nicho, a viabilidade técnica é plausível quando, todavia, criar um produto digital é investir em conceitos de computação.